Estamos de volta. O mês de abril marca um conjunto de ações voltadas à prevenção de acidentes no trabalho. O dia 28, inclusive, é lembrado como Dia Mundial em Memória às Vítimas desse tipo de ocorrência. O movimento busca chamar a atenção para os altos índices e também para medidas de prevenção que podem ser adotadas por todos nós. Para falar um pouco sobre isso, a gente conversa agora com o engenheiro de segurança no trabalho, Hilton Lira Silva. Hilton, obrigado por sua presença aqui no Trabalho em Revista. Obrigado a vocês. Obrigado por estar aqui presente e aqui, partilhar um pouco da, dessa área tão importante que é a segurança do trabalho. Ok. eu começo perguntando, né? Ainda temos muitos acidentes de trabalho no Brasil? Sim, ainda temos. É, o Brasil hoje está em quarto lugar é, dentro dessa estatística que o Instituto da Previdência faz, o estatístico anual faz o levantamento dos afastamentos, inclusive dos acidentes. São sete, mais de 700 mil acidentes por ano e nós estamos aí ainda é, se encaminhando para poder sair dessa zona aí de desconforto né, que traz um prejuízo uhum. bastante grande para a economia do Brasil. né? Você como um engenheiro que atua diretamente junto às, às, às empresas, como você percebe a questão da segurança no trabalho? É, Podemos dizer que empregado e empregador são mais conscientes hoje do seu papel para a prevenção de acidentes? Sim, hoje, mesmo estando nessa posição aí, é, nessa estatística de acidente, o empregador hoje ele é mais consciente que tendo um ambiente salubre, seguro, é, traz para si a questão econômica e, claro, o bem-estar do seu efetivo. A gente quando fala em, em prevenção de acidente de trabalho vem muita mente a, os equipamentos de proteção individual, né, que é, é aquilo que é usado pelo próprio empregado. Mas não é só isso. Nós temos também outras medidas, né. Acho que os equipamentos de proteção coletivos é um deles, não é isso. Positivo. É, vale lembrar que as empresas elas têm que cumprir com a norma em primeiro lugar com os programas de prevenção que ela tem que ter dentro da empresa. Um dos programas que é, é, identifica esses riscos, esses riscos coletivos, individuais, é o PPRA. PPRA é a NR9. O Ministério do Trabalho tem 36 normas. É, cada norma pega uma atividade, pega uma classificação de, de empresa, pega um processo de trabalho. A NR9, ela fala sobre Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Seja um empregado, já tem que ter esse programa. Então, esse programa, ele identifica os riscos existentes no ambiente de trabalho e propõe as medidas preventivas. Medidas coletivas? As medidas preventivas, que aí entra o quê? A medida individual e a medida coletiva. Fora as outras medidas, que são as medidas administrativas. Hoje as empresas elas estão mais conscientes e levando mais à linha o que diz lá no item 9352 dessa NR9, que fala que, é, ao identificar os riscos, a priorização é da medida coletiva, não individual. Muitas empresas têm costume de pegar e colocar um EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual, no trabalhador, que é mais fácil, mais cômodo, do que pegar e colocar uma medida coletiva ali, ou seja, o juramento daquela máquina que está causando ruído, por exemplo. É uma manutenção preventiva. É, então, torna-se mais viável o que? O EPI. Mas a norma não fala isso, a norma fala da proteção coletiva. De forma pontual para o nosso telespectador entender, o EPI seria o que? O capacete, a luva, o fone de ouvido? É isso? E o EPC, ele seria o quê? O EPC é um, um sistema ou um equipamento, seja móvel ou fixo, que traz o quê? A proteção para o coletivo. Numa obra da construção Civil, por exemplo, seria aqui uma, uma faixa que delimita um buraco, por exemplo? Podemos usar isso, uma faixa, um cone de sinalização, um guarda-corpo, uma plataforma, um bandejão que que vem é, proteger todos que estão ali ao redor, então ele tem essa função proteger o coletivo no total, não só quem está ali na atividade, mas o coletivo no total. E de quem é de quem é a responsabilidade por esses é, equipamentos de proteção coletivo? É do patrão, é do empregado? É só do patrão? É só do empregado? Ou primeiramente do empregado, do empregador, né, da empresa. E segundo do empregado por usar e Usar adequado e colaborar também é, ali que seja aplicado é, aquelas proteções. É, a gente tem casos que, na proteção coletiva, é mais difícil identificar o empregado que age com uma negligência ali ou uma imprudência, diferente do IPI. Né? Se a gente vê, é perceptível ver no canteiro de obra, por exemplo, que ele está sem o um capacete. Mas a coletiva, por exemplo, lá no quinto pavimento, está colocado lá os guarda-corpos. Depois, quando você sobe, você vê que não está sem guarda-corpo. Quem é ocupado? Quem é ocupado? É obrigação do empregado colaborar, sim. E quando identificado, é passível de uma advertência ou até mesmo uma justa causa, dependendo da situação que ele pôs ali, né? E a questão do, do, do, da, dos equipamentos de proteção coletivas é até mais sensível, né? Porque o um empregado não usar o capacete, é só ele que sofre, mas ele tirar um guarda-corpo, um guarda ele se submete ao risco e também à coletividade, os demais colegas. É isso mesmo, né, Eiton? Né, Sim, é, tem muita queixa do individual, do, do equipamento de proteção individual, pelo conforto, o, o, o conforto, né? O ambiente está muito quente, se torna assim... É, pesado para carregar, incomoda. O EPC não, o EPC ele é mais prático de se trabalhar, traz um benefício do trabalhador ficar mais à vontade naquele ambiente, né? Então produz mais, que ele vai se sentir mais protegido, né? E além dos EPIs, dos EPCs, é... Existem outras medidas de segurança no ambiente de trabalho? Sim, tem, a gente chama de medidas administrativas. O que são essas medidas administrativas? Primeiramente, na contratação. Quando for contratar, se o funcionário realmente está capacitado ou não para aquela atividade. Os DSS, que são os Diálogos semanal de Segurança, que a gente aplica isso no campo da conscientização do trabalhador, fazendo entender que aquela proteção coletiva é para tal situação, que aquela proteção individual é para tal situação e que ele vem ali culturalmente aplicando e fazendo se aplicar, colaborar com a empresa nessas medidas preventivas. E são tão importantes quanto os demais. Positivo, é, inclusive são documentos comprobatórios que têm que ser apresentado, caso haja algum incidente, algum acidente, de que a empresa realmente está fazendo a sua gestão ali de segurança do trabalho. Está se fazendo, está aplicando e está se fazendo cumprir, porque a norma é bem clara, a legislação é clara. Não adianta só é, colocar uma proteção de segurança e não cobrar, né? e não instruir, e não se fazer cobrar também porque às vezes o funcionário ele age com negligência e a empresa não dá uma advertência, não dá uma, uma notificação, nada. Isso vai provar como que eu estou fazendo a minha gestão se eu não estou também punindo o empregado. Essa, essa sua fala acho que abre espaço para nossa última pergunta que é sobre é, o custo que os acidentes de trabalho tem para o empregador, né? O custo é absurdo, né? Não ter esses documentos em mãos pode gerar um processo e ser condenado na Justiça de Trabalho, por exemplo. Positivo. É, já acompanhei caso de ação trabalhista de não ter documentação e perder por falta de documentação, comprovando realmente ali ah, os custos que houve né? Naquela, naquele ambiente laboral. E, o, e os acidentes de trabalho custam um caro o empregador? Custa tanto para o empregador como para o empregado e como para o país também. Porque o dinheiro de onde sai esse custo do acidente de trabalho pro funcionário que está afastado é do próprio bolso do empregado. Né? E sabe-se que hoje existe aí uma mudança na Previdência, nas, nas leis trabalhistas, uma reforma justamente por isso. Por quê? Porque está mexendo muito com a questão econômica do país e o acidente de trabalho influencia nessa né, nesse fato de econômico do, do Brasil, né? Ok. Acho que é isso, Wilton. Eu quero te agradecer por sua participação aqui no Trabalho em Revista e esteja à vontade para fazer alguma mensagem final para quem nos assiste. Ah, eu que agradeço é, a participação aqui no, no teu programa. Só quero dizer que o acidente de trabalho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 Aproveite para curtir o Facebook, o Instagram e o Twitter do Tribunal e assim ficar por dentro de tudo o que acontece na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigado e até a próxima.